Salve, salve, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior hoje mais um treino com minha mãe. Olá, eu sou a Elicia, mãe do, Emílio, do professor Emílio Júnior, eu tenho mais de 77 anos e vou começar a fazer uns exercícios para melhorar mais ainda. O exercício que ela vai fazer hoje é sentada num banquinho e aí ela vai levantar, vai fazer o agachamento... Sentou, levanta uma perna, levanta a outra, subiu, agachou, vai contando, dois, vamos lá, isso, contando três, vai fazer sempre o máximo, quatro, quatro, agora, cinco, cinco, mais alto. Seis, seis, sete, sete, oito, oito, isso, vamos embora, nove, nove, Esse treinamento é para as pernas, dez, dez, isso, bora, onze, onze, isso. 12 12 vamos lá 13 13 isso vai 14 14 isso 15 15 hora isso 16 16 isso 17 17bora 18, 18... Isso! 19, 19... Vamos Tem que passar de 20. 20, 20... Agora! 21, 21... É o máximo! Apenas aguentar mais! 22, 22... 23, 23... Isso! 24, 24 Isso 25, 25 Isso Vai lá! 26, 26 27, 27 Isso 28, 28 Agora 29, 29 Isso, Tá perfeito! 30... 30... Vambora! Dá pra passar! 31... 31... Já tá sentindo! Vambora! 31... 32... 32... Isso! Vai! 33... 33... Vambora! Acachamento! 34... 34... 34... Isso! Aí. E aí? Sentiu? Olha, senti demais! Isso! aí sentir bem as pernas o quadril estou excelente isso aí agora descansa um pouquinho enquanto isso respira senta um pouquinho de lado e só um pouquinho mais para lá isso assim que você vai fazer o exercício chega o banco para cá isso agora isso assim agora tu vai fazer mais uma sequência assim de lado que é para as meninas verem como é que você está fazendo tá ok sempre aí fazendo. Vamos lá. Descansou, dá para fazer já ou não? Já? Então, tá bom. Mas está tudo bem, não está sentindo tá tá nada. Tá ótimo. É isso aí. É isso que tem que fazer. Esse tipo de treinamento, minhas guerreiras, vocês que não estão me vendo, eu sou o professor Emílio Júnior, você que chegou agora, minha mãe, com mais de 77 anos, malhando para provar para vocês que idade não é problema. É problema? Não. Basta ter um, é um funcionamento força físico força de vontade É isso aí, pararam-se as dores, não pararam? Ah, claro, sentia então. a dor, estava preguiçosa É isso não aí dor, outra. Tá outra. E como é que tem que mandar as meninas colocarem aí embaixo? Fala para elas Meninas, coloca aí embaixo nos comentários Quantas vezes você conseguiu fazer? É, você pode colocar Eu consegui mais. É, mas Conseguiu 32 Então, sim. agora vamos então, Vamos lá vamos. Prepara Subiu, levanta o braço Desce Levanta uma perna, a outra uma, Isso, vai dois, Isso dois, Sempre estufando o peitoral Sem ficar corcunda Isso treze, é, três, três, vai três, Isso três, Sobe quatro, quatro Vai embora, vai contando Até não aguentar mais Cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, isso dez, dez.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 17 Vambora 18 18. Isso, foco, vai 19 19 Vambora 20, 20 21 20, 20, vambora 21, 21 21 Isso aí, sem roubar, vambora <risos> 22 22 Isso 23, 23. Isso. 24, 24. Isso. 25, 25. Vira para cá. Sempre levantando esse peitoral para não boca, ficar com com a corcova. Isso aí. Tá sentindo, né? Estou. Ainda dá, dá mais uma sequência? Dá para fazer mais uma série? Dá, não dá? Pelo menos o máximo que der. Vamos ou não vamos? Então é isso aí, mas virado para cá agora, virado para cá, isso, assim, aí mesmo. Descansa mais um pouco, já vai fazer? Já tem condições? Isso, relaxa, isso, isso aí, assim que eu gosto, eu gosto de vai. ver sofrer, isso, já começou. Vai, um, um, vamos embora, máximo, dois, dois. Três, três, quatro, quatro, isso, cinco, cinco, seis, seis, isso, sete, sete, bora, oito, oito, vontade, vai, nove, nove, bora, sem chorar. 10. 10. Não, não, não. Vambora, vai mais uma. 11. Vambora, vambora. 11. 11. <risos> vai, 11. Vai, senta, senta. 11. 11, 12. Vambora. Sempre preguiça Isso. 12. Vambora. Vai, vai. 13, 13. Isso. Vambora, focada. 12, 14. Isso. Com doze, raiva. 15, 15. Sem ir. 16, 16 Isso, vamos embora. Quando não aguentar, para. 17, 17. Isso, agora, agora sentiu. Chegou, né? Chegou. Sentiu bem, né? Apertou. É isso aí, bem. já começou a transpirar. Demais. Agora sentiu. E a perna? Bumbum, como é que estão? É isso aí, trabalhou perna bom, e quatro. coxa. E a coxa? A coxa tá até mais durinha. Oh. Nossa Mas senhora, conseguiu, tá vendo? Independente da idade. Agora nós iremos fazer. Descansa aí que eu vou explicar a vocês, minhas guerreiras, não custa nada. Dá um like aí nesse, nesse vídeo, compartilha com as amigas. Estou colocando minha mão para malhar para ficar direitinho, assim como vocês também. Então vamos ao que interessa. Pega ali aquele cabo de vassoura. Isso aí, vai senta ali. Não é para me bater com o cabo de vassoura, aproveitar que está com raiva, não. Que é isso? Agora é. segura aí uma ponta, segura na outra. Isso, fez a medição do jeito que eu ensinei. Estica o braço à frente, eleva acima da cabeça e desce por trás das, da cabeça. Isso, quase chegando na nuca. Vai, um, conta, vai. De novo, para baixo. Um, Isso. Um. Sobe. Dois. dois sobe. Vai embora. Faz. Isso. Sente no Vai. Quatro. Isso aí. Cinco. Isso. Vambora. Seis. Até não aguentar mais. Sete. Isso. Oito. abre um pouco mais a perna. Isso. Nove. Lá em cima. Acima dez, da cabeça. Isso. Onze. Isso. Faz cara de mar. Isso, que que é isso? Bora. Encolhe é a barriga, estufa o peito. 14, isso aí, minha querida. Vambora! 15, isso. 16. 16. 17. 17. 18. 18, 18 Bora. 19. Não, continua. 20. Bora, gente, táças boas. 21. Costas. Isso aí. 22. Bora. Vinte três... Isso! Vinte e quatro... Vambora! Vinte cinco... Isso! Vinte seis... Isso! Vinte sete... Para cima... Isso! Dez... Vinte oito... Para cima... Vambora! Vinte nove... É isso aí... Trinta... Vambora! trinta e um... Isso! 32! Sangue nos olhos! 33! Você pode! 34! Você é melhor! 35! Você é demais! 36! É minha mamãe! 37! Vambora! 38! 39! Eita! 40! Vambora! 41! Que guerreira! 42! 43, isso 44, isso 45, bora 46, isso. 47, Vai. 48, Força. 49, isso. 50, peraí, é, esse 50 aí foi 50 porque queria chegar a 50? Não, isso parou, agora estica o braço, isso, só acima, faz estica aí, isso, agora desce acima da cabeça Era, vai medir certinho isso. isso, faz a medição, isso, segurou estica o braço à frente do peito isso, desce agora encosta no joelho, agora vai acima da cabeça lá atrás, volta volta, um. isso, vambora isso, dois, dois braços esticados certo, Três. isso vambora isso, Quatro. vai embora cinco, isso seis, bora sete, isso 8. 9. Isso. 10. Lá atrás, lá atrás. Isso. 11 Isso. 12. Os dois braços esticados. De não deixa virar, não. Bora. Retinha, a barra. Quatorze, Isso. Bora. 15. Isso. 16. Isso. 17. Isso. 18. Bora. 19. Bora. 20. Vambora. 21. Isso. 22. Isso. 23. 24. Isso. 25. Isso. 26. Lá atrás. Lá atrás dois se 28 ah, tá virando um pouquinho 29 bora 30 isso 31 32 isso 33 isso 34 35 36 37 isso 38 bora lá 39 atrás. 40. Descansa, isso aí. E aí, sentiu bem ah. as costas? Oh, não, não guarda não, volta ali, que que vai fazer eu... mais. Ei, Que que é isso? Tá Mas tá... e aí, sentiu bem tá as costas? As costas estão tá pegando bem? Está pegando bem, tem Braços, certeza. Vai, teu... estufa o peitoral, Vou não o essa ah. Fica, relaxa, espera ah. um pouco, para cá, sempre... E aí, vai, descansa um pouco, respira. Isso. Nada de mão no rosto. É? Coronavírus. o coronavírus. Para com isso. Isso aí. Isso. É tá para mexer bem com os braços. Isso. Sentir aqui assim dos lados. Ó, oh, tô outra. Isso. Vai, continua. Pega agora uhum. e volta a fazer o primeiro. Que é atrás da cabeça. Faz a marcação aí. Isso. Leva para trás da cabeça. Estica certinho. tá assim, tá torta. Vira para cá um pouco. Isso. Agora aqui atrás da cabeça. Flexiona. Um. um. Vai. Isso. Dois. Vai. Três. Até não mais. Quatro. Isso. Cinco. Vai. Seis.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 24, e quatro, Descansa, mas não, ainda falta um para finalizar, é só pegar, vambora, sem, sem, sem, sem ficar, vambora, isso, sem cara feia, vai, segurou, estica a frente, encostando no joelho, no joelho, isso, agora sobe, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, isso, vem na frente, de novo, vai, conta, vai. Dois, isso, três, vai embora, quatro, Eu não mais, cinco, isso, seis, isso, sete, bora, oito, isso, nove, com força, dez, onze, doze, treze, isso, quatorze, quinze, dezesseis, isso, dezessete. Abraço chegado e mais devagar! 9... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30! Finalizando! Mais um treinamento com minha mãe, mostrando para vocês que é possível, que é possível fazer um treinamento independente da idade, não é verdade? É Justo, estou me sentindo muito bem, estou suando, agora estou suando bastante, mas valeu. 17 minutos de treinamento intenso, trabalhou pernas, trabalhou glúteo, trabalhou a parte de trás da perna, trabalhou a questão do abdômen bem ou mal, porque fez o centro e levanta na cadeira, fica isso direitinho, solta bem o corpo, relaxa, o aquecimento não foi necessário, pois ela aqueceu no próprio exercício, e é isso. Eu quero agradecer a todos vocês, compartilhe esse vídeo. Ela em breve vai estar com o canal dela, né, mãe? Vai ah, ter Se seu canal. Deus quiser, mas e... vai estar tá bem melhor. Com certeza, e o canal vai ser é para vocês também seguirem os treinamentos dela. E a partir de agora, de manhã, eu tentarei, a sempre que possível, colocar, né, no primeiro horário, 8 horas, e... oito e meia, oito Tudo horas é... da manhã. Opa, assim, começar, né? 8 horas da manhã, por volta, né, 8 horas oito da manhã. Horas de oito e meia, a gente vai estar liberando o treinamento completo da Dona Herdê. Dá um beijo para todo mundo. Dá um beijo para todos e tchau!